Putz, amigo, caramba, sem querer errer a rota aqui, meu. Era pra mim ter virado a rua ali à direita, mas o GPS parecia que era aqui. Agora você vai levar uma estrela pra largar muito ser trouxa. Nossa! Fala aí, drivers! Tudo tranquilo? Lucas aqui, motorista de aplicativo já faz dois anos, e no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês um macete para vocês nunca mais errarem o caminho no gps mas antes de passar esse macete se você não é inscrito confirme a sua inscrição aqui no canal ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e já deixa aquele like para ajudar o fortalecimento do canal beleza então vamos lá eu vou mudar aqui a tela porque eu vou mostrar diretamente no meu aplicativo do gps agora eu vou mostrar no meu celular aqui como que funciona essa tática, essa dica, para que vocês não venham mais errar a rota quando você tiver com um passageiro dentro do carro? É uma coisa muito simples. Vocês podem utilizar tanto o Maps quanto o Waze, ou quanto o próprio aplicativo da Uber, da 99, que geralmente eles têm as navegações próprias. No nosso caso aqui, eu vou utilizar o Waze. Vamos abrir ele aqui, ó. Aqui, eu já deixei praticamente pré-configurado para mostrar para vocês, ó. Eu vou tirar o meu rosto aqui para ficar mais fácil. Bom, tá vendo que o nosso GPS aqui ele tá marcando que ali à frente, ó, pelo, pela setinha a gente vai manter à direita. Beleza. Mas o certo não é você olhar essa setinha que eu tô marcando aqui na tela. O certo é você, além de olhar essa setinha, você olhar essa informação que tem aqui em cima, tá vendo, ó? a 40 metros mantém a direita, quando ele tá com essa setinha meio curvada para o lado direito, para o lado esquerdo, é para você manter tanto a direita e a esquerda, se a setinha tiver um pouco mais fechada, aí é vire a direita ou vire a esquerda, mas a tática real para vocês nunca errarem a rota, é sempre você além de seguir esse ponto de navegação que tá na tela, você seguir esse essa informação que está aqui em cima em preto, ou dependendo do maps, ele deve ter alguma informação mostrando o nome da rua, do endereço. Vai acontecer casos de você também estar na frente de um local, aonde você vai ficar meio confuso aonde entrar. Quando isso acontecer, você sempre confirma aqui em cima, ó, o, o endereço está marcando, rua, cachoeira da ilha. Se tiver, vamos supor, VD, que significa viaduto, você sabe que você tem que manter a rota sentido viaduto. Assim provavelmente você não vai errar, ou se tiver rotatória, é sempre bom você sempre olhar essa informação que está aqui em cima, além de você, claro, olhar uh, o ícone que segue em tempo real a navegação. Vou colocar de volta meu rosto aqui na frente, porque o que eu gostaria de dizer para vocês? Esse, na verdade, é um vídeo rápido e instrutivo, porque tem muitas pessoas que me perguntam, falo, pô Lucas, eu errei o caminho, pô Lucas, eu não sei o que eu fiz ali, o passageiro ficou bravo, me deu nota baixa. Então é porque geralmente eu estudei bastante antes de fazer esse vídeo que eu per sempre perguntei para eles como é que você navega no seu GPS e grande parte deles me disseram que só segue essa, essa, esse ícone aqui que vai em tempo real. E o certo, na verdade, é você seguir essa informação que está aqui em cima também. Claro que juntando os dois, você nunca vai mais errar nenhuma rota. E se você não sabia disso, já deixa aquele like nesse vídeo, compartilha com todos os seus amigos. E mesmo se você sabia, já deixa aquele like para fortalecer o canal. E se inscreve ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Eu espero ter ajudado vocês. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Falou, tchau! Just the sun around.